Fala galera, alcançando um TP Alcançando um TP que agora Daqui a pouquinho, batendo ali ó Ó, agora 17,17 17, Tá, quase Alcançando ali o TP Take Profit alcançou Ok, então a gente estava com um, Uma Estava com lucro aí de 60 e 65, ó, conta real Ok, conta real e agora fomos para Deixa eu só baixar aqui para pegar o valor correto. Isso mesmo, valor correto agora. 71 só hoje, só hoje, só hoje durante o dia e desde a madrugada rodando, tá? Dia 16 do 9 de 2020, Freedom Pro top demais, alcançando o TP aí, ó, fantástico galera, fantástico, tá bom R$71,00 em um só dia já pensou isso aí? tá, banca de 3 mil, tá, uma banca boa aí dá bastante elasticidade aí pro robô ok, então show de bola show de bola, beleza? Freedom Pro, veja na descrição do vídeo informações, grupo para você tá acompanhando as, as performances Valores e tudo mais, e vamos para cima, vamos para cima desse mercado.